muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Estas são as quatro frases de uma técnica havaiana chamada Ho'oponopono. E a pergunta de hoje é sobre o que eu penso a respeito disso. A pergunta veio da Monique Rocha, que, que assina como Arsenal do Ser no Instagram. E ela diz assim, Tem uma dúvida que eu queria muito que você me respondesse. Uma sugestão de vídeo. Nunca vi você falar de Ho'oponopono ou técnicas de visualização, etc. Já ouvi outras pessoas falarem que quando aprendemos a estar no estado de presença, no ser, aqui e agora, no coração, todas as resistências se dissolvem e acessamos naturalmente o fluxo da vida. Isso é verdade, Kátia? Queria muito que falasse a respeito disso em um vídeo pois conforme aprendo a estar nesse estado de presença sinto-me plena e não tenho necessidade de praticar Ho'oponopono mais Muito bem! Sabe que muitas vezes nos vídeos do YouTube eu vi a pergunta o que você pensa sobre Ho'oponopono? E, para falar a verdade, eu nunca respondi Por quê? Então, especificamente sobre o Ho'oponopono, eu fiquei sabendo a respeito dessa técnica há muitos anos. Acho que no meu início de carreira como terapeuta, eu ouvi toda a história ali do Dr. Len, se eu não me engano, e fiquei muito encantada com aquilo, e pratiquei algumas vezes e achei bacana. Ponto. Muitos anos depois, eu conheci o Howard Wills. Um professor espiritual do Havaí que aprendeu dos kahunas havaianos técnicas como Ho'oponopono e outras técnicas, e ele acreditou que os kahunas é, eram ou são os maiores curadores do nosso planeta. E baseado nisso e na sua própria experiência, ele criou as orações, as orações de Howard Wills, que eu compartilho aqui no canal com bastante frequência. E. Pratiquei essas orações do Howard Wills muito tempo também Foram muito boas para mim Essas orações têm as mesmas bases do Ho'oponopono O amor, o perdão e a paz E eu confesso que eu nunca respondi o que eu acho sobre o Ho'oponopono Qual a minha opinião, porque eu nunca tive uma experiência profunda a respeito disso Até semana passada e eu vou te contar o que aconteceu Eu, há algum tempo, há quase um ano sofri uma lesão no ombro e esse ombro teve muitos problemas e estava perdendo o movimento do braço e dor, e dificuldade para dormir, uma série de coisas E Há pouco tempo, uma, aproximadamente um mês, eu comecei um trabalho diário de fisioterapia Mas percebi também que sempre que alguém manipulava o meu braço numa massagem ou alguma coisa assim um, uma espécie de emoção chegava então eu percebi uma conexão entre a situação do meu braço e uma emoção uma mistura de medo e tristeza eu vivi muitas situações desagradáveis e de trauma na minha infância e cheguei a pensar que podia ser por isso Em várias meditações, busquei o entendimento da relação do ombro com essa emoção, e não encontrei Olha só Então, eu tenho muitas amigas na área das terapias uma delas é uma amiga muito querida uma terapeuta maravilhosa do Rio de Janeiro chamada Cláudia Coy então eu liguei para minha amiga Cláudia. Falei, Claudinha, vamos ver como é que você pode me ajudar com esse ombro. Será que eu vou precisar de cirurgia? Será que a gente pode fazer alguma prática? O que você me diz? E a Cláudia disse, vamos fazer o Ho'oponopono E eu confesso que, eu me, que a minha mente imediatamente me mostrou uma história de isso não é necessário. Eu já. Pratico as orações do Howard Eu faço meditação, eu tenho um estado de paz A minha mente me mostrou uma história E a minha consciência disse É só uma história, vamos ver o que a Cláudia tem a dizer E a Cláudia me mostrou um livro que, infelizmente, agora eu não me lembro o nome Que falava bastante sobre o Ho'oponopono E me disse o seguinte, vamos fazer juntas é, Repita comigo vamos nos dirigir ao seu Eu Superior O Eu Superior seria, do meu ponto de vista, um estado de consciência fora da individualidade do personagem um estado de consciência que auxilia o personagem a viver suas experiências isso é chamado de Eu Superior Então, a Cláudia disse Acesse o seu Eu Superior e diga as frases do Ho'oponopono Dizendo que a minha consciência divina dissolva, delete, dilua, anule todas as memórias, formas, pensamento, programações que estejam causando essa dor no ombro, esse problema de articulação, a dor, a dificuldade de movimento e tudo mais que seja dissolvido, e eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata E na sequência, a Cláudia me disse Vamos acessar a criança interna A criança interna é um termo das terapias que se refere à área do coração ao nosso sofrimento infantil, a criança ferida Todas as crianças sofrem, todas, você eu também então, a gente tem essa, essa memória do sofrimento infantil Então, junto com a Cláudia, a Cláudia me disse Acesse a sua criança interna e diga, minha querida criança interna Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata E a Cláudia me disse, vamos acessar também todas as memórias, todo, tudo que você viveu e programações, formas de pensamento, tudo que esteja causando essa questão no ombro Então acessamos E eu disse junto com a Cláudia Essas memórias, minhas queridas memórias, vocês foram úteis para mim Agradeço a experiência Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata E agora a minha escolha é que vocês sejam dissolvidas E eu fiz isso junto com a Cláudia e a Cláudia me disse para continuar fazendo Eu pensei comigo, o que eu tenho a perder? Então, todos os dias eu faço mais ou menos uma hora de fisioterapia e junto com a fisioterapia, que eu já vinha fazendo há um mês eu fecho os olhos e faço essa visualização por poucos minutos E então, Monique? O que aconteceu foi que eu percebi o meu ombro tendo uma melhora mais rápida do que a fisioterapia que eu estava fazendo até ali. Não é interessante? Então, você me pergunta o que eu, o que eu acho do Ho'oponopono. O que eu acho é que o sentimento de... Eu sinto muito porque isso aconteceu. O sentimento de amor, o sentimento de gratidão, de paz, não faz mal a ninguém. E sempre, se algo te acrescenta, você, com mais consciência, colocar o seu sentimento de paz, amor e gratidão sobre qualquer coisa, eu tenho certeza que essa qualquer coisa se redireciona ao caminho do equilíbrio e, por que não dizer, da cura. A sua pergunta foi mais além. Se quando a gente vive num estado de paz e de presença, tudo mais se dissolve e as técnicas de visualização não são necessárias. Essa era a minha crença também. Não, eu já medito, já estou em paz, vivo na presença. Portanto, esse tipo de técnica para mim não é necessário. Eu já estou acessando isso. Mas sabe o que eu vi? Que às vezes a gente não tem nada a perder colocando um pouco um pouquinho mais de consciência Eu faço outras técnicas, por exemplo, uma técnica que eu ensino é a técnica do ponto zero que é uma técnica de visualização onde você vai dizer para que algo que você criou seja dissolvido e não é assim tão diferente do Ho'oponopono que não é assim tão diferente das orações do Howard Wells Técnicas e técnicas muitas vezes nos ajudam, porque é uma maneira da gente colocar um pouco mais da luz, da consciência sobre algo que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de carinho, amor, paz, gratidão. E essa foi a minha experiência que eu compartilhei com vocês, espero que tenha satisfeito a sua pergunta. E agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu penso, um pouco de mim com você Se você está curtindo, deixa para mim seu comentário Adoro ler todos os comentários e sempre tem uma chance de fazer um novo vídeo através de um comentário que você deixa E assim a gente se sente um pouco mais juntos aqui Apesar de a gente estar tá separado por uma tela mas sim, no coração estamos juntos. Um beijo e até amanhã.